Gente, a Bebel vai casar! Lá, meu Lá, meu Lá. Lá. Lá. Uh. E religião? Ele tem religião, não tem? Essa união está escrita. Esse casamento vai ter que ser feito aqui. Pô, é porque a gente estava pensando em outra coisa. Ajuda aqui! Ajuda aqui! Eles planejavam o casamento dos sonhos. Se a gente não fizesse o casamento lá? que isso, Bebel? Mas foi o último pedido do meu avô. Bebel vai casar no terreiro de Umbanda. O quê? Volta aqui! Fique. Mais a notícia virou um Deus nos acuda. Fique. Fique. Fique. Preciso de descobrir quem é seu pai. É, meu pai, eu acho que eu sei quem é. Ou sua mãe. A minha mãe, eu tenho certeza. Qual é o seu nome, menina? É Lucas Santos. E qual é a sua religião? É, yeah, eu sou uh -huh. um brasileiro, yeah. né? Um brasileiro. Agora, o santo das suas famílias precisa bater. Você reparou como é que ele tá carregado? Ela não para de me encarar. Mãe, o que, é que você tá fazendo aí? Meu filho, essa casa tá carregada. Você não vê o cachorro atrás de mim o tempo? todo então tá pedindo socorro. Só falta acertar alguns detalhes com o Rabino, sabe? Você tá achando que o Rabino vai celebrar o casamento deles no meu terreno. Gente, chega! Que esse casamento é nosso. Nosso. nosso! nosso? Não, meu e do Lucas. A nossa história é importante. Todas as histórias são importantes, não são? <risos> pra conseguirem unir suas famílias, eles vão precisar juntar as energias. meu já... Se eu chegar aí, é pra te matar. Superar obstáculos. Documento do veículo e habilitação, por favor, senhor. Cuidado com as minhas ervas. A senhora falou erva? É, queimo três pacotinhos todo sábado. Eu te do veículo, senhor. E ter muita fé no amor. Ah. Amarração do amor. Pra completar a convenção, só falta fazer a circuncisão. Como assim circuncisão? <risos> Eu jurava que você estava falando sério. Mas eu tô Em breve, exclusivo nos cinemas.